Pro lanche é interessante trabalhar com alimentações afetivas que te lembrem isso. Ou para o lanche é interessante ter uma proteína porque você precisa ficar saciado de noite. As abordagens são infinitas porque depende muito da relação que cada pessoa tem. E aí um caso que eu posso trazer é, por exemplo, uma pessoa que eu já trabalhei, que ela, trancavam ela dentro de casa na infância e ela nunca podia comer. E todas as experiências que ela tinha com nutricionistas eram de pessoas que falavam para ela, coma uma fruta e uma castanha de tarde. A fome dela era absurda à tarde e ela tinha fome de um segundo almoço. Então, nesse caso, para ela era interessante orientar que ela comesse um, uma refeição parecida com o almoço. Pô. <risos> E, assim, e que ia estar tá tudo bem, não tem uma regra. Então, a, o comportamento é um jogo de cintura em que a gente tenta entender o que, que a pessoa está sentindo para poder... É, é, é empatia, é política, é espiritualidade até, de certa forma, é entender o que está que acontecendo. É perceber outra Perce pessoa. Percepção. Né? Que é o percepção. Que você tem que enquadrar o melhor para a pessoa e não a pessoa para o conceito. Isso, né? exatamente. Esse é o grande ponto. Mas isso também a gente vê muito dentro do... Da própria educação física, dos exercícios, dos esportes que o cara vai fazer, da, da prática que ele vai ter. Onde que as pessoas acabam se tornando invisíveis, né? E você tem que se tornar aquilo, mas quem eu sou? Né? <risos> exatamente, exatamente. Você quer se tornar algo, mas você não sabe quem você é ainda. Você não sabe como é que você faz, o que você gosta de fazer, o que você quer se realizar, por que você quer ser daquele jeito. É um, um conceito que eu trago muito aqui no Corrida Perfeita, Pão, é sobre... A gente está sempre treinando, o seu cérebro está sempre aprendendo, de forma consciente ou de forma inconsciente. Quanto mais você dá corda para ele, fica observando coisas, vivenciando coisas que você não decidiu, digamos assim, é, ver novela, por exemplo, de forma automática, uhum. ver um seriado de forma automática, aquilo está ensinando alguma coisa para o seu cérebro, né? se portar de forma automática, comer de forma automática, sem perceber o que você está comendo, sem perceber o que você está executando, o seu cérebro vai aprendendo que aquilo é o melhor para ele, é aquilo que ele quer. E a parte consciente do nosso corpo gasta muita energia. Então a gente tem um mundo muito maior do inconsciente do que do consciente, Concordo. essa parte automática do que acontece. E se a gente não trabalha um pouco, gasta um pouco de energia sobre por que, que a gente está executando tal coisa, por que, que a gente faz isso, por que, que a gente quer fazer aquilo, você se torna vítima do ambiente no qual você vive. Verdade. E qual é o ambiente que você vive? Você pode escolher o um ambiente que você vive também, só que se você não trabalha de forma inconsciente, se você não trabalha de forma consciente, você está lascado. Você sabe que tem estudos sobre essa questão social, né? Que elas comprovam que se você tem um amigo muito próximo que é obeso, a chance de você ficar obeso também é de cerca de 65%, sacou? Só por conta da influência dessa pessoa. Isso. Do seu lado dos hábitos alimentares, dos hábitos de exercício e tudo mais, você é influenciado por essa pessoa. Você vai ter vontade de fazer exercício? Se todos os seus amigos fazem exercício, todo mundo que está do seu lado, a chance, a que você chance de você fazer exercício é muito maior. Concordo. Se você come, se os seus amigos comem direitinho, todo mundo come direitinho. A chance de você fazer. Se tá todo mundo reclamando da vida, qual é a chance de você ser um cara positivo, velho? Andando com pessoas negativas. Exatamente. É bem. É, é essa tendência do. É o que a gente chama tendência de você agir de conforme o fenótipo. A forma mais científica, né, Sim, que a galera. Que é o ambiente tipo, né? E o ambiente pode ser controlável? Você chegou aqui falando, porra, Andrei, o Brasil tá muito louco, né? Tá muito doido. Eu Até brinquei com você, né? Sim. Você tá ouvindo sebeira demais, né? <risos> Porque é. acaba que fica muita informação e isso dá uma puxada na gente para baixo. Até isso é interessante a gente dar uma filtrada, né? Sim, e existe um até uma algo para ser falado sobre isso, Andrei. E é um acho que é um ponto interessante para a gente trazer para essa discussão. Algo que existe dentro do comportamento alimentar é quando você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 da nossa cultura alimentar, comportamental e isso gera mais pressão em cima do, do sujeito, né?